Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta peça aqui, o nosso conjunto Florença. Olha só que lindo que é esse vestido, essa blusinha. Olha só, gente, que maravilha de peça. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de pedir para você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo...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 povo, vamos começar a fazer o nosso conjunto Florença agora É uma peça maravilhosa, e veste muito bem Agora pro inverno é uma boa pedida Vamos lá, é o conjunto porque ele tem uma blusinha e o um vestidinho, né? O vestidinho é em forma de jardineirinha, né? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Você vai precisar de botãozinho Rita Vai precisar de malha canelada, tá? Pra blusinha e malha tweed, tá? tweed. Eu tô usando um tweed bem levinho aqui, não tô usando a lã tweed, eu tô usando a malha tweed, tá? A lã tweed ela é mais encorpada. E aqui eu tô usando a malha tweed porque ela é mais fininha, né? Ó, ela é mais fininha, tá bom? Então bora fazer a nossa peça. Você vai precisar de botãozinho Rita, como eu já falei, canelado, malha tweed e os nossos moldes, tá? A, o molde da blusinha, vamos começar por ela, tá? Ah, esse molde aqui você vai cortar uma vez É a nossa gola Manga duas vezes, tá? Frente uma vez dobrado E costa uma vez dobrado, tá? Para a blusinha é isso Para o nosso vestido, né? Costas, ah, molde dois Duas vezes, tá? Frente Quatro vezes, tá? Costas, molde um Duas vezes Cos Duas vezes babado, uma vez dobrada ou duas vezes, tá? E aqui eu corto uma vez, porque daí eu, eu coloco franzinho os dois, não, um, e depois eu só meço metade metade corto, tá? Mas, aqui no molde tá duas vezes, tá? Esse é pro babado. Alça quatro vezes e a saia uma vez dobrada, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça é rapidinho, vem comigo, vamos lá Essa peça é muito boa agora para o nosso inverno, tá? Então, vamos lá Vamos começar com a blusinha, que é mais rápido, né? Manga aqui, vamos pegar as nossas mangas Lembrando que as nossas mangas tem frente e costa, tá, gente? Então, preste atenção nisso Vamos fazer a bainha das nossas mangas, tá? Aqui Aqui <risos> Essa blusinha, eu coloquei o nome de caixa réu porque aqui no sul a gente chama essas blusinhas de gola alta de caixa réu, tá? Então, aqui as nossas mangas tá pronta. Vamos pegar a nossa gola. Passar uma costura aqui, Tá? Passamos uma costura aqui, ó, a gente vai juntar aqui, costura, costura, e virar assim, ó, pra depois a gente pregar, tá? Reserva. Vamos pegar agora a nossa frente e as nossas costas. vamos pegar os ombros, tá? Os ombros, tá? Aqui e aqui, Ok? quiser colocar na overlock, né, fazer essa peça aqui na overlock, você pode fazer, tá? Se você quiser fazer essa peça na overlock, você pode fazer, tá? Aqui a costura do, da nossa gola vai na costura do ombro aqui, tá? E a gente vai pregar a nossa gola. Ó, colocamos ali e agora acertamos bem aqui, né, pra ficar com aqui, não ficar puxado mais de um lado, mais do outro, e a gente prega. Se quiser fazer na overlock aqui, você pode fazer. Não quer fazer na overlock. Você pode rebater essa costura aqui, né? Ou passar zigue-zague. Não tem overlock, passa zigue-zague. Ou rebate a costura, tomba a costura, né? Coloca a costura pra cá e passa uma reta aqui. Vai dar um acabamento melhor para tua peça e ela vai ficar mais forte, né? Um acabamento melhor pra tua peça e ela vai ficar mais forte. Agora, vamos pregar as nossas mangas, tá? Parte mais cavada, frente. Menos cavada, costa, tá? Menos cavada, costa. Aqui. Manga a gente vai pegar aqui. E vamos acertar. A outra ponta aqui na frente vamos ir acertando aqui, ó, aqui okay? e agora, depois de se você quiser alfinetar, pode alfinetar, né? Isso vai te dar mais segurança e agora a gente prega. Mesma coisa, se você quiser ir na overlock, você vai na overlock, né? Passa na overlock ou no zig-zag. Ou rebate essa costura aqui, Tá? vamos pregar o outro lado, a outra manga, né? Como já disse, frente mais cavada, costa menos cavada, Tá? Mesma coisa, vamos rebater, né, tombar essa, essa costura, né, vamos tombar essa costura aqui e passar uma reta aqui pra ficar mais forte, caso você tenha overlock não é necessário, tá, ou zigue-zague, né. Agora, vamos fechar o lado aqui, né? Costura com costura aqui. E vamos fechar o nosso lado aqui. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vamos... Tombar essa costura aqui. Caso você não tenha overlock, nem zigue-zague. Se você tem zigue-zague, você pode fazer na zigue-zague. Mas você, a maioria das meninas, tem algumas meninas que não tem nem overlock nem zigue-zague, né? Por isso que eu tô ensinando a fazer esse tipo de costura. É você tomba a costura ali que você fez. E passa outra em cima. Sua peça fica tá mais forte e teu acabamento vai ficar melhor, tá? Ó, ok? Agora, a gente vai fazer a bainha da nossa peça pra gente fechar o outro lado, tá? Aqui. Vamos fazer a bainha aqui, ó, tá? Ok? Ah, mas posso passar um, um viés aí, Sheila? Pode, se você quiser passar um viés aqui... Ou na manga, né? Ao invés de fazer bainha, você pode estar tá fazendo isso, tá? <risos> a bainha aqui, vamos fechar o outro lado aqui, tá? Ó, costura com costura aqui mesma coisa aqui, tá, gente? vamos tombar essa costura aqui, tá? Nossa blusinha que eu chamo de caixa réu, caixa réu, né? Aqui no Nossa blusinha tá pronta, ó, ficou assim, tá? Ok. Agora, vamos fazer o nosso vestido. Luzinha pronta, reserva, né? Vou cortar os fios, reserva, vamos fazer o nosso vestido, tá? Bora lá. Então, vamos começar com a saia, tá? Vamos pegar a nossa saia aqui. Fazer a bainha da nossa saia. Ok? Bainha da saia pronta, vamos franzir a nossa saia, tá? Só primeira costura a gente dá o arremate, depois a gente deixa solto, tá? Aqui a gente não arremata. Puxa a linha de baixo. Franzi. Ficou assim, reserva. Vamos pegar nosso babado, é esse aqui. E vamos franzir também, tá? Ó, como eu disse, eu corto uma vez só, mas vocês podem cortar duas vezes. O que eu faço depois que eu deixo ele franzido, né? Aí, eu vejo o tamanho que eu quero ali. E corto no meio, tá? Então, mesma coisa aqui, tá? Você vai... Dar o um retrocesso só no início, né? Vocês estão vendo que eu tô dobrando aqui no meio, né? Aqui você não dá o retrocesso. Aqui você tira e vai franzindo. Franzidos uniforme assim, tá? Que fique bem bom, né? Nem muito franzido de um lado, nem muito franzido do outro, que fique uniforme, que fique assim, ó. Aqui já temos o franzido para as duas, dois babatas. Reserva vamos pegar as nossas costas dois aqui, tá? Essa parte aqui é a parte que vai para a cintura, tá? A parte menor aqui é a parte que vai para a cintura. Aqui é o nosso peito. Então a gente vai passar uma costura aqui, OK? Viramos, tá? E já prece aqui o nosso peito aqui. Pegar as nossas costas, dois, nós queremos que o nosso peito ele fique aqui, ok. assim, tá? Antes, nós vamos pregar o nosso babado aqui, assim, ó. aqui, ok? Bora lá! que a gente que a gente corta o excesso Aqui agora vamos pegar as nossas alças. São quatro alças, e vamos pegar aqui as nossas alças. Ó. Tá, fazer um sanduíche alça essa alça. Vamos fazer isso aqui, ok? Bora lá. Aqui a gente vai passar um três ponto, tá? Ó, uma bem as duas, alça aqui, e vamos passar um três ponto aqui. Assim. Vamos pegar o nosso peito aqui, ó, ok? Ok. E vamos pregar aqui, ó, tá? Em um, tá bom? Como eu disse, parte fina pra baixo. Aqui. Agora, vamos aqui e aqui a gente vai dobrar aqui e espontar também, para dar acabamento, tá? Vamos dobrar as nossas alças, assim, ok? Pra você se sente mais segura, passar com o ferro, né? Vou colocar um alfinete. Você pode fazer isso, ok? Dobra aqui para dar acabamento, ok? Bora lá. E a mesma coisa a gente vai fazer com esse outro aqui, tá? Mesma coisa. Vamos pegar as nossas alças. Aqui. E aqui. E vamos passar a nossa costura aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Vamos pegar aqui a nossa peça. e vamos a, ajeitar pra gente despontar como eu disse se você quiser passar o ferro né é mais fácil a gente vai dobrar aqui tá? joga a costura pra cá dobra o filete daqui e vai dobrando aqui, tá? Quando você joga a costura pra cá, automaticamente, esse filete aqui, ele já dá o tanto que você vai dobrar, ok? Aí, é só você... Ou coloca o teu alfinete, né? Pra você não se perder. Ou passa com o ferro. Se você tiver mais prática, já vai costurando, né? Aqui, geralmente, eu já vou costurando, já vou passando a costura. Aqui, a gente vai fazendo devagar, né? Passo a passo, muitas das meninas aí costuram junto comigo. Então, elas, eu gosto de fazer o passo a passo de como elas vão fazer, né? Isso, gente. Vamos lá, então. Tiramos o primeiro aqui. lindinho que ficou. Agora, vamos medir aqui a nossa peça, tá? Meio com meio aqui. Aqui, vamos achar o um meio. Então, aqui é o nosso meio. A gente sempre gosta de trabalhar com pique, né? Aqui é o nosso meio. Aqui o nosso cos, nós também vamos achar o um meio, tá? Pra gente não se perder. Então, meio aqui. Vou achar o meio aqui também, tá? ok? Achamos os dois meios. Então, meio aqui, vamos colocar. Meio com meio aqui. E meio com meio aqui. Fazer um sanduíche, tá? Ó, cos, peça principal, cos, tá? Meio com meio. Vamos colocar um alfinete. E aqui a gente vai passar uma costura, tá? Olha lá, então. Cuida para os babados estarem tá do lado certinho. E vamos lá. Vamos pegar a nossa saia, um cós pra baixo, esse cós pra cima, tá? E vamos pregar a nossa saia aqui, tá? Vamos repartir bem os babados aqui, tá? Vamos E vamos pregar ela aqui, ok? Deixa sempre o meio dedo aqui pra depois a gente tá pegando o nosso lado aqui, tá? Pra não interferir depois na nossa saia aqui, tá? Bora lá. assim, agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali na alça, tá? a gente vai pegar a outra parte do nosso do nosso cos vai virar essa costura aqui, ó se você quiser passar, melhor ainda tá? e vai colocar alfinete, né? tá vai arrumando Certinho aqui e vai alfinetando. E é isso, vamos lá Arrumamos aqui E aqui, mesma coisa, tá? Aqui a gente também vai pespontar. E as nossas costas tá pronta das nossas frentes, bora lá! Ah, falta uma coisa aqui nas nossas costas, falta a gente dar acabamento aqui na nossa cava, tá? A gente vai fazer aqui bainha aqui, Agora, nossas costas estão prontinhas. Vamos pegar a nossa frente agora. Aqui, o que, que a gente vai fazer, tá? Vamos pegar as nossas frentes. O que, que a gente vai fazer nas nossas frentes? Elas são quatro. São duas frentes, né? São assim. A gente vai... Passar uma costura aqui, tá bom? Bora lá. Vamos costurar as nossas... Cavas. Aqui a gente vai passar uma costura nas cavas, tá? Tá? Aqui, fizemos. Passamos uma costura no. Na cava, tá? Aí nós vamos pregar agora o nosso ombro aqui, tá? Nosso ombro é essa parte aqui, tá? Aqui a gente costurou a cava. Então, essa parte aqui é do ombro, tá? Essa parte aqui é do ombro. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente quer que a nossa peça, ela fique assim, né? Então, a gente vai pegar aqui, tá? Vai fazer isso aqui e passar uma costura, ok? Bora lá. Que a gente já passa uma costura aqui em cima também. E agora, o nosso lado. Então, ombro, a gente já colocou. Agora, vamos pegar o nosso lado, que é aqui. Ok? Então, aqui, ó. Costura com costura... Aqui, pregamos o ombro, agora queremos pregar aqui o nosso lado, lado na costura, outro lado aqui, até aqui embaixo, ok? Bora lá, então. Lembra aquele meio dedo que eu disse pra vocês, que era pra deixar pra não atrapalhar, né? É pra isso aqui. Ajeita bem o lado aqui. sim Agora a gente faz o acabamento aqui, né? Pega aqui a nossa frente e vamos fechar aqui, tá? Ó, colocamos tudo pra dentro aqui, pra gente passar uma costura aqui. Tudo pra dentro, tudo pra cima aqui, pra não... E aqui vamos fechar até onde dá aqui, tá? Tá? Aqui na frente, ó. Coloca tudo pra dentro e vamos. Até onde a gente conseguir. Aqui a gente tira, vira a nossa peça. Viramos a nossa peça. E agora, a gente vai para espontar, pra espontando a gente já dobra aqui pra dentro aqui. Quando a gente for pra espontar, a gente já dobra aqui pra dentro. E daí é só fazer o presponto aqui, tá? E vai ficar assim, nossa peça. Mesma coisa aqui, tá? Vamos. A gente quer que a nossa peça fique assim. Então, a gente vai pegar aqui o ombro, aqui, né? Que foi o que a gente fez ali, ó. Costura com costura aqui. E aqui a gente vai passar a nossa costura juntando e embutindo o nosso ombro aqui. Nossas costas com frente. Frente. Fechando a nossa peça perfeita, assim. agora aqui em cima a gente já passa uma costura. Agora a gente quer pegar o nosso lado aqui, né? Pra dar aquele acabamento que deu do outro lado. Então, a gente vai, aqui, costura aqui o nosso lado, pegar aqui e aqui a gente vai passar a nossa costura embutindo aqui o la os lados aqui, tá bom? Então, bora lá. Embutido. Agora, a gente vai passar a costura aqui, ó. colocamos tudo pra dentro aqui, tá? E aqui, a gente vai passando uma costura até onde dá pra gente deixar mais embutidinho aqui, tá? Vamos colocando tudo pra dentro e passar a costura aqui. deu, a gente passou a costura a gente vira tudo ajeita tudo aqui e vamos espontar aqui para dar acabamento e colocar botão, tá? então vamos começar prespontando por aqui se você quiser passar uma costura aqui, né? pra ficar mais bem acabado, você pode fazer Você só ajeita aqui, ó, onde ficou aberto. Só dá uma ajeitada aqui, né? E continua as respostas. Aqui. Então, meus amores, olha só. Que peça maravilhosa que ficou. Olha só. Tudo embutido, ó. Tudo... Embutidinho, tudo certinho. Então, essa peça, ela é show de bola. Agora, pro inverno, gente, é uma peça que vai vender muito. Além da beleza dela, ela é quentinha, né? Então, Vale a pena você fazer aí, tá bom? Olha só. Eu vou lá colocar o botãozinha aqui na nossa peça e já trago ela com a blusinha, né? A caixa réu certinho, pra vocês verem como que ficou, tá bom? Já voltamos pra mostrar pra vocês como que ficou essa peça maravilhosa prontinho. Então, tá aqui, gente, ó, a peça pronta. Olha só que linda que ficou a nossa peça. Esse é o nosso vestidinho, e aqui é a nossa blusinha, né? Esse é o nosso conjunto Florença, né? Então, é uma peça, é duas em uma, né? Se você quiser só colocar a blusinha, você pode usar só a blusinha, só o vestidinho, só o vestidinho. É uma peça maravilhosa. Olha só como que vai ficar. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha só como que vai ficar. Maravilhoso, né? Olha só. Perfeito, né, gente? Você pode estar tá fazendo de tweed, pode estar tá fazendo de jeans, né? Também. Aqui tem outra estampa, ó, de tweed, outro tamanho. Esse é o tamanho 2. Olha só, que bonitinho. Aqui tem mais outra, né? Então, você pode estar tá fazendo várias peças dessa aqui. Tenho certeza que agora, no inverno, vai vender bastante, né, para as princesas aí, né? Olha só, que linda que ficou as nossas peças. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o teu joinha aí e compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, né? E se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. Lembrando que todos os vídeos que é postado aqui no canal, a modelagem já está disponível no nosso site www. Animaniapetmold.com.br. Corre lá e adquira essa modelagem, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Bora aproveitar aí, tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.